Outra coisa que dá muito, muito problema. Relatório financeiro das 72 horas. A prestação de contas, ela acontece durante a campanha, depois na hora da prestação de contas parcial, e depois, 30 dias, ao final, a prestação final. Maravilha. O relatório das 72 horas, são dois ou três cliques, né, Anderson? Anderson que você vai dar, que o assessor, o seu contador, ou o seu administrador financeiro, quem estiver operando o SPCE, ele vai dar. Qual é o grande problema aqui? Algumas pessoas acham que recurso de fundos públicos não precisa transmitir o relatório, ou quando o recurso é do próprio candidato. Ou ainda... Quando o recurso vem, dá vaquinha. Seja qual for a entrada que esse recurso fizer. Se houve crédito em conta bancária, olha a ressalva que eu fiz aqui. Inclusive as indevidas. Nossa, mas eu recebi lá um depósito em dinheiro de 4 mil reais. Eu já sei que isso está irregular eu não vou utilizar esse recurso, mesmo assim eu tenho que transmitir o relatório financeiro obrigatoriamente. Todo e qualquer crédito. E o SPCE bate isso, ele confronta cada entrada com relatório a cada 72 horas. O que é que eu sugiro? Como é muito comum perder prazo, Evitem doações quartas e quintas-feiras. Quando é que dá o prazo das 72? Sábado ou domingo. Será que a comunicação vai acontecer? Mas sábado e domingo não tem banco. Mas é para a Justiça Eleitoral que você transmite, não é para o banco. Desaprova a conta? Sim, desaprova. A gente sempre fala, né? Um aluno nosso que tinha 68 contas que ele estava fazendo e o partido mandou mil reais de fundo partidário para 50 deles. Era fundo partidário, ele pensou. Fundo partidário, a origem é, é totalmente conhecida. As 50 contas foram desaprovadas por não transmitir o relatório dos mil reais. Então, fiquem atentos a isso.